Eu não sei se dá pra. <risos> eu não sei se tu já tentou fazer isso aqui, ó, Sopol. Pô... Nessa posição que eu tô aqui, buga a posição do bonequinho, tá, tá, dá pra ver dentro da cabeça da minha boneca. Aham, uh, uh -huh, depois, depois olha aqui, ó. Aham, uh -huh, é, cabeça louca os bonequinhos? Os bonequinhos é cabeça louca, não tem cérebro? <risos> Então eu vou, vou pegando os pontinhos de exclamação que ver se tem alguma coisa que é de graça. Se for de graça a gente vai pegando. Ah já, nem deu tempo. Já, já vou dando o spoiler aí que, que é, hoje é aquelas bomba relógio, tá? De repente mais uma ou duas partidas, essa e mais uma. Porque sabe que a gente tem que garantir a segurança da, da integridade física da pessoa. O Private acho que é o cara do pódio de novo. Alô? Só que foi o meu Ah, é. Foi o meu fone de novo. É, aqui é normal. Ele bugou tudo. <risos> ah, o privado tá em segundo, não? O que? Ele tem que. Vai ser provavelmente uma daquelas bombas relógio hoje. Tipo, mais essa mais uma de repente. Eu tenho que tem que preservar a integridade física da pessoa aqui, rapaz, senão dá ruim pra mim. É, porque não, não tem Mario da Penha, né? Não tem Mario da Penha aqui comigo. É o João da Pen. Rapaz, é legal essa skin do, do primeiro colocado aqui? Parece um Assassin's Creed. Gótico. Emo, sei lá. <risos> Aí vamos lá, agora, agora eu quero jogar de Firefox. <risos> é, entre os 100 a gente fica. Daí a gente não passa, bora? Não. <risos> Onde vocês foram eu vou. Só não quero cair que sozinho. Aí. Bora lá. Aham, pelo menos na, o básico ali, né? Depois os robôzinhos vão virando. Eu queria pegar o. o a, skin, a skin. Eu queria pegar a skin. a skin branca do Firefox. Eita! Sem que me libertei aqui. Eu queria pegar a skin branca do Firefox, que é bonito. Já, já não tem gente caindo com a gente aqui, vamos ver. <risos> Falando em Cyber Hunter nunca mais. Nunca mais joguei. Esse aqui foi, foi uma roubada de, de cena bonita. Oh, nós estamos tão longe da, da tempestade. Da tempestade da, da safe. Yeah. Peguei mais um. Agora, agora tô conseguindo jogar. Hum, hum, por aí. Foi, foi perto da 6 cravadinhos. Cheguei, eu fui, vou, passei o um café esqueci de tomar. Daí tive aqui no banheiro, daí o cara demora no, no 02, né? Daí tudo é treta. Aí tem que fazer a miniatura. Cara, cara, tranca, não tem uma cara mais trancado que eu, né? Então... <risos> Até com o tempo eu me atraso com calma. Cadê o. Eita, que violência! Ah, se aproveitar o impulso. Vamos indo pra safe, vamos indo pra safe. Oh, o céu do se descarregou, não? Tranquilo. Fala Raul, Raul Rock, seja bem-vindo, Raul. Oh, tem gente aqui. Hein? Carrega a arma. Mas é, que ignorância. O pessoal vem aqui conversar e já toma tiro na cara. Tem mais gente aqui? É, Vamos meter bala. Pois é, é legal ela, né? Ela é do cara das garrafinhas de whisky, né? Ah, um dia eu consigo. Ela tá rodando de PC, Fernando? Sim, essa aqui, é, aqui é a versão de PC, mas ele tem mobile também. Eu só não sei se um conversa com o outro. Não sei se é que nem o Cyber Hunter, que, os, que é os mesmos servidores. O Criative não conversava. Pois é. é o, o, o Private que joga. acho que joga PC e mobile deve saber. Tem um cara aqui atrás de mim. Ah, tem que trocar de arma. Ah, fala sério. Para de pular, rapaz. Tinha um aqui em cima. Entendeu? Eu tô. Eu, nossa, fiz um arrastão aqui e roubei todas as coisas dele. Entendeu? Só, pô, tem, tem gente aí na frente ainda. Eita, que é tá água. Vamos subir a ponte ali. Ah, oh, tem cara aqui embaixo da ponte. Parece que está voando. Bonequinha bugada, parece que está tá meio voando em cima do chãozinho. Deixa eu ver cadê a arma boa de rifle. Peraí é que eu tô, eu tô chegando, tô nadando aqui embaixo da ponte, aguenta aí. Ó o pessoal que nunca jogou, esse jogo aparenta ser um, nossa, tem que ser gamer pra jogar, o meu tá rodando. Então, não... Leonardo, valeu pela presença lá nos vídeos, ó rapaz, tamo junto aí, Raul. Capaz, rapaz, não é nada demais. Ó, lembrando aí, se alguém tiver, tiver disponibilidade aí no chat, ó, bota a exclamação sons... Pra ver os comandos sonoros aí, quem quiser brincar nos comandos fica à vontade. Opa, tem gente aí. <risos> o Primate já tá de cavaleirão ali, rapaz. Parece, parece, um, parece um Digimon. Tem o cara se arrastando aqui. Ó. Opa, Vocês são grandes aqui, isso prevalece que eu sou pequeno. Tem gente aqui na frente. Ó. Ih, já estão tretando com Tem um Firefox indo pro saco ali. Ah, minhas armas não cair. Pô, tá na minha frente, amigo. <risos> <risos> Esse foi o descovador. Tem aqui, ó, tá, ele foi ali na água. O cara que vocês mataram aqui, o, o Firefox, eu acho que caiu aqui na água. Cadê, cadê, cadê? Eu vi ele descer, eu vi, eu vi. Ali ó. Matei na água. Ae, bora. Ah tá, já, te... ah, já tem, ué, que estranho, já tem um mecha aqui, ó. nessa ah tá, entendi, entendi, entendi porque que eu não posso chamar o Firefox, porque já tem o um Firefox no time. Ah é? Aham, uh -huh. daí por, i... por isso que não brotou. Olha aí rapaz, que coisa, o cara quer Firefox e o cara não aí Cadê o meu fazedor de disquinho aquele, como é que eu a pranchinha É, viu? não ia encaixar agora vai Raul oh, tem mais uns legais para sair nos próximos dias o Raul oh, com certeza vou, vou acompanhar aí Raul o, o Raul é de, é de casa fica à vontade é né, fera vai tem as... e o Raul escolhe umas trilhazinhas bacanas né? o Raul sabe escolher música rapaz. é só é só funk pagode só funk pagode <risos> o nome dele é Raul Rock. Daí só tem um do Tigrão. Não, zoeira, zoeira, um rockzinhos meio bacana. Tem o que na minha frente? Ai, sai do disco. Boa. Nossa senhora, que violência. Coitada da boneca nem, nem, nem deu tempo de.. Nem deu tempo de fazer nada coitado da boneca. Aí, vai, vai, vai, pranchinha. Essa pranchinha pelo menos agiliza um pouco, mas. Ai, pranchinha. Tamo andando da, dando tempestade, rapaz. Aí foi. Já estamos quase na metade dos vivos. Eu me lembro na época do Criative, que a gente ficava faceiro quando chegava nos 50 vivo, porque era uma roubaleira aquele jogo. Daí ficava, ficava eu, sou Polo e mais dois. Daí ah, já, já podemos perder, porque só sobrou os hacks. Sim? Lá, pois é, eu é estranho e o bully pega <risos> Aí. O legal que o jogo é de robô, mas eu prefiro ficar sempre de, de bonequinho mesmo Eu gosto de ficar no, no de robô só que tá dando ruim Aí Cadê o time? Bora, tem gente atrás? Já se foi o desculpador. Olha lá o MVP, rapaz. Eu conheço aquela armadura lá. Ah, tô passando um trabalho aqui, tô... o bonequinho tá vindo pra cima de mim. Eu não consigo sair do <risos> não consigo sair do, do, do skate voador aqui, rapaz. Eu não, agora, agora eu consegui, eu não tava acertando o botão. Aí peguei umas lag roxas. O já tá matando os aqui tem aquele esqueminha de radar né tipo olho mágico aquele negócio lá que brota os, os inimigos né porque eu... vocês acham os inimigos ou não acho vamos passei vamos passei tem tem alguém lá pela água atrás da gente tem um na frente vamos oh. ah, um time ah, vamos tentar ganhar dessa vez, agora o time tá, tá coeso, tá, tá ganhando Não tá nada bugando, não crachou a tela de ninguém Nossa, o Private não chegou a pegar as lives de creative Que dava crachamento coletivo Crachava o jogo de todos ao mesmo tempo Teve uma vez, se eu não me falo a memória, o time era eu, eu sou o Polo, o Soares e o W. Senna. Crashou os quatro juntos. É, eu acho que é. Tio Jonathan também. Jonathan Gamer. Não, o legal é que o Jonathan ele terminava de, de spawnar lá no final do mapa também. Eu tô, tô no avião ainda, se lembra? Vou pular agora. Oh, vamos ver, tô chegando. É roubado? A vantagem, ter, a vantagem de ser pequenininho é que eu, eu tô atirando os caras e nem, nem, nem me viu ainda Agora me viu Vai, vai, vai, vai, vai. O cara tá atrás do avião. Do avião, não, do ônibus. Ei. Ai, diabo. Ah, o cara me destruiu com o um veículozinho, rapaz. Vai tomar banho. Já se foi o disco voador. Ué, nós três Que dá mais, mais três, hein Próximo time já era Vamos levar essa, hein Eu vou pegando os trem aqui criando o carro deformado aí, gente. Vai boneco Pô, oh, tem mais dois hein Ai droga tem pro lado errado Ah meu Deus Criei o carrinho Fiquei trancado Ah meu Deus sai daí carrinho Cadê, cadê? Tô chegando. Peraí que o cara tá vivo ainda. Hein? Ele, foi, ele caiu reto aí. Boa! Só tem mais um, só tem mais um. Vou até virar o caramelo aqui pra... faltam um, faltou um Fujam, estão agarrando Opa É um caramelo, não é eu é outro caramelo Ah, destruí Pega Cadê? Cadê o moleque? Tá aqui? Tá no chão, tá no chão Boa Ah, moleque Sempre Sempre confia no time, rapaz.